Agora a coisa vai ficar um pouco mais séria Baioneta Lore M9, né? 32%, eu vou botar lá no comecinho Aquele famoso comecinho Ai, 32%, a força tá boa, a força tá boa desafio se inicia aqui no Keydrop onde eu vou agora para uma nova saga em busca de mais skins lendárias aí pro meu inventário do CSGO, quem sabe a Gangnir que a gente tanto fala dela, uma Dragon Lore, eu acho que fio de testes Dragon Lore já é da hora também então pro vídeo de hoje eu já decidi vender duas das facas que estavam aqui no meu inventário do Keydrop pra gente já ter bastante grana, tem 404 dólares aqui, dá para abrir já algumas caixas, tem também essas duas carambis Fades. que ó, vou falar a real pra vocês, eu não tô botando muito Muita fé em tentar um upgrade com ela Mesmo que seja pela Dragon Lore Ou pela Gangrir, porque Ter uma chance já é horrível Ter duas chances é aceitável Só que tipo assim, se essas duas chances não derem certo e juntas dá 52% Eu não teria uma terceira chance já na manga Nem uma quarta para tentar o famoso All In. então, ó, na moral Não tá na hora ainda de tentar um upgrade Maluco, vamos se contentar Com lucrar um pouco E pra isso eu já vou focar aqui no seguinte A gente tem um evento rolando ali de fogo e gelo, que é exatamente o tema do inventário, que tá é muito louco. A gente tem as caixas mais caras. E eu acho que uma boa é a gente já pegar a caixa Lore. Essa daqui sempre foi uma boa caixa e eu tô pensando em abrir várias e várias dela. Tipo, um desafio 10 caixas pra ver se cai a Lore ou a Gangnir. Na real, a Gangnir tá com uma chance melhor até do que a Lore. Então, mano, essa caixa aqui me interessa demais. Eu já abri alguma vez coisa boa nela. Se eu não me engano, foi aqui que eu tirei a Alp The Prince uma vez. E ó, a galera tá tirando The Prince. Então, eu vou. Além de vender esses 400 dólares, vou me desfazer das carambites, porque eu não quero essa faca para ser utilizada no meu inventário no momento. Apesar de ser uma faca muito foda, já tive umas no passado e com isso a gente tem 4 mil dólares. 4 mil dólares a gente dá para abrir 10 vezes a caixa lore, vai faltar um pouquinho. Mas eu vendo ali um dos drops e a gente abre 10 vezes e vai ser um por um para começar, né? para testar. Eu não quero ir direto para um upgrade, um negócio assim, porque, mano foi uma maré de sorte muito grande Opa eu acho que ia ficar na carambite mano aqui já é Profit Bora foca em nero ou Dragon Lore mas então foi uma maré grande né tipo a gente acertou vários Upgrades recentemente aí eu quero dar uma abaixada aí tipo nos Upgrades focar um pouco em caixas primeiro e mais uma faquinha de 500 dólares mano tá dando muita sorte duas vezes Profit um Profit de 70 dólares cada vez nossa, olha o bait, olha o bait, olha o bait. Calma, calma, calma. Ô, louco, tá custando mais do que eu pensava, velho. Porque foi Factor New na minha cabeça não custava tanto, mano. Muito bom. Agora vai começar a Maria de azar. Agora eu tô sentindo que é daqui, ladeira abaixo. Vamos ver. Bayonetta Lore. Provavelmente ela vai vir com desgaste alto. 480 de dó. Mano, beleza. Vamos abrir três de uma vez para dar uma acelerada. Nossa, agora é só doideira, velho. Vai, vai, vai. Beleza. Fire Serpent... Bayonetta Lore A luvinha quebrou, mano Luvinha de 300 dólares Mas essa caixa hoje Tá dando coisa muito boa, velho Agora no upgrade É que eu vou ver Se eu vou dar sorte ou não É, essa carambite aqui Não deve ser muito boa Não, na verdade é muito boa Ô louco, tá top Vou vender essa Bioneta Lore Que veio duas E vou abrir mais uma Essa é a décima Umas deram profit Outras deram um pouquinho de prejuízo mas nada muito, muito bom, né Tipo, o que eu queria realmente Ó, eu vendi a Bonita Lore Voltou a Bonita Lore, mano É, essa daqui deu prejuízo, tá bom Beleza Agora vamos começar Mano, upgrades mais difíceis Vai, vai, vamos tentar Já que dá certo, né Geralmente não dá certo Mas dá, dá pra dar certo, né Tipo, 20, 30%, coisas assim Vamos ver uma Carambit Marble Fade, velho Já que é luva fade Parece uma vamos Vamos, vamos lá ah, não. Por que, que tá no modo fast? Não, não. Já deixa eu, deixa eu botar no modo normal, que isso aqui já tirou a graça. Pô, já prejuízo, velho. Temos duas banetas lore aqui. Vamos ver se ela não vira uma faca mais top, mano. Tipo, ó, olha lá. 37% tá fácil. Vou jogar pro lado de lá. Pimba. Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Vai, 37%. Vou tentar um negócio mais arriscado aqui, velho Vai, duas facas Agora a coisa vai ficar um pouco mais séria Essa faca aqui pra mim, mano Ela é louca, velho Baioneta, Lore, M9, né? E FN, mano eu Escolhi já um item louco já, mano. Já que eu tava com duas carangas fade, né? Trocar duas carangas fade por uma dessa Tipo, é um negócio legal Dá pra dar uma ousada no balance aqui Mas acho que, ó, 32% Eu vou botar lá no comecinho Aquele famoso comecinho Vai, 32% A força tá boa, a força tá boa Acertei, moleque, acertei uh, E agora eu tô com uma dupla louca aqui de skins, mano M9 lore, Glock Fade, Fire Serpent, bonita, hein Só que essa Karambit aqui, eu não vou muito com a cara dela Vamos ver se ela não vira A Karambit Fade, vai a, a, Vamos tentar pegar a Karambit Fade de volta Na moral, velho, na moral, 35% Tá na tela Vai, esses aplicativos estão muito bons hoje, mano Parou Eu vou tentar de novo, vou tentar de novo Ah lá, lá, lá, 24%, 24% Não, 34%, vai Volta pra mim, Karambit Fade, volta pra mim Vai, mais força, mais força, mais força ah, Tô com um profit de mais ou menos Mil dólares, dava pra deixar Por aqui, mas eu acho que dá pra Tentar, uma última vez Eu fiquei com essa caramba de fade na cabeça 61.19% Quase não tem como dar errado É só escolher um dos lados e mandar ver Padrãozinho, padrãozinho Chama caramba de fade, volta Tá lá dentro Uh, beleza, mano Com isso, eu tenho uma chance ainda melhor Pro que seria o meu próximo desafio Já, vai, já tá quase na cara aí do gol Ó, Dá pra gente já mandar 26%, 17% E 37% São três upgrades, tipo assim Diferenças bem grandes entre eles, né Esse aqui, fácil de dar certo, entre aspas Esse aqui, difícil, esse aqui, muito difícil O que, que vocês acham? Posso fazer isso já no próximo vídeo Vou depositar uma grana no Keydrop Pro próximo vídeo de a gente abrir caixas diferentes E fazer um conteúdo bacana aí pra vocês Além dessas caixas insanas, vou abrir umas caixas mais acessíveis, e tem várias formas de você depositar aí no drop galera, só usar o link da descrição, usar o código login para você garantir o bônus, dá pra depositar aí o Pix também, que eles já habilitaram aqui pra ajudar a galera que quer depositar instantaneamente quando tá rolando evento assim, vale ainda mais a pena depositar no drop, que você vai ter mais bônus, e você pode garantir alguma sorte de graça aí com uma caixa diária do drop. você tem a página do ouro que você vai acumulando e pode ganhar também ouro de graça, e aí depois você pode abrir caixas, o importante é que sair com um profit hoje 5.700 dólares, mano, top demais a gente se vê no próximo vídeo, então, galera. Não esquece de esmagar o like. Comenta aí o que você achou desse vídeo e o que você acha que eu fazer esse upgrade maluco para Gangnir, tá? Tamo junto, falou.